Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje a gente vai aprender a fazer este vestido que é aquele tecido que eu recebi lá do Saia de Saia, é um tule bordado e ele é inteiro de pedraria, ele é muito lindo e dá para você fazer vários modelos de vestido aí para festa de final de ano formatura, casamento, você pode fazer ele longo, tá? Eu fiz ele num comprimento midi, mas dá pra fazer ele longo. E é muito simples de fazer este vestido. O molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56. E eu vou deixar o link aqui pra quem quiser estar adquirindo este tule bordado, que é maravilhoso, tem outras cores e eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. E lá ela também tem outros tipos de tule, se você não gosta com pedraria, tem com pérola, tem com é, 3D, então tem várias opções. Então, se você quiser aprender a fazer este vestido pra festa, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Pessoal, então pra gente fazer o nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é o vestido, então, com esta renda maravilhosa lá do Saia de Saia, e eu simplifiquei ao máximo o vestido pra todo mundo conseguir fazer, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu já cortei aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês não ficarem com dúvida na parte de cortar. A renda, a renda não, né? O tule bordado, ele vem assim, né, ó. Então, ele tem esse barrado, ele tem o barrado deste lado e o barrado deste lado aqui. E eu quero usar esse barrado para acabamento, eu quero usar na parte da blusa e na parte da saia, certo? Então, a parte da saia não vai nem precisar de molde. Eu vou cortar no comprimento, já que eu quero, e na largura total do tecido, porque eu vou franzir, eu vou fazer a minha saia franzida, tá? Então, o que que eu fiz? Olha, eu cortei aqui, ó, a minha saia na largura aqui já, eu vou usar a largura total, olha... Se você achar que é muito, se você não quiser ela tão franzida, você tira aqui uma, na lateral um pouco, aí fica a seu critério. Eu vou usar tudo isso aqui de franzido e, ó, a barra dela, eu vou aproveitar esse barrado, tá vendo? Então, a minha saia é basicamente isso. E aí, ao mesmo comprimento, ao mesmo tamanho que eu cortei no tecido, eu vou cortar no forro. Tá? Eu escolhi um forro mais escuro, é um marsala, olha, vou pôr aqui por baixo pra vocês conseguirem ver, você, o forro fica a seu critério, tá? Eu vou usar um setinho de forro na cor marsala, olha, você pode usar preto, você pode usar nude, você pode usar o rosê mesmo da cor do tule, aí o, o, tule, o forro fica a seu critério. Então, do mesmo jeito que eu cortei a parte do tule, eu vou cortar aqui no forro e vou passar uma costura unindo os dois aqui, olha, pela parte superior, tá? E aí, eu vou passar o ponto mais largo da minha máquina, no caso, é o número 5, pra mim franzir. Se você tiver o pezinho de franzir, você pode passar o pezinho. Eu não tenho, então, eu vou franzir ele na mão mesmo, tá? Então, o forro, eu vou cortar ele um pouco mais curto, eu vou cortar ele mais ou menos aqui, que eu quero que fique transparente, tá? Só que na largura total, pra, eu vou cortar do mesmo tamanho, Pra ficar igualzinho, tanto a parte do tule quanto a parte do fogo, certo? Agora, pra fazer a parte de cima da nossa, do nosso vestido, eu vou utilizar esse barrado aqui na parte superior, certo? Então, eu vou vir aqui, olha, vou dobrar o meu tecido. Vou colocar aqui a parte da frente na dobra do tecido, ó, porque é na dobra do tecido. E vou cortar bem assim, ó, deixando essa parte aqui do acabamento, tá? Desta forma, olha... Tá vendo? Que eu quero que essa parte do acabamento fique mesmo aparecendo. Vou colocar assim e vou cortar uma vez a frente e uma vez as costas. As costas não é na dobra do tecido, porque tem o zíper. Então, eu venho aqui, olha, e coloco a parte das minhas costas aqui. Vou cortar duas vezes também, não, não cortando na dobra do tecido, tá? E a parte do forro... Da minha, do nosso vestido, tá aqui, eu vou cortar no... Eu vou cortar só a frente, a parte das costas, ele não vai ter forro, tá? E aí, a manga, mesma coisa, eu também quero que ela dê continuidade, eu vou ter que aproveitar aqui essa parte de cima, certo? Então, eu venho aqui, olha, e coloco, posiciono essa parte aqui, tudo na mesma altura, tá vendo? E corto duas vezes a minha manga, porque eu quero que esse acabamento fique mesmo aparecendo, como vocês viram aí no, no começo do vídeo, certo? E essa parte aqui que é o forro, eu vou cortar no cetim, tá? Então, eu vou colocando aqui o meu molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura aí toda a volta e pode cortar, tá? Pra quem já tem prática, já pode cortar direto isso daqui. Então, eu vou colocar aqui e já vou cortar. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer? Ó, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei o meu forro aqui, eu, a gente cortou duas vezes, né? Eu uni, uni, uni o meu forro e posicionei aqui na parte da frente da minha blusa, tá vendo? Olha, certinho aqui, lateral com lateral e alfinetei. Eu já montei um lado, agora o outro lado eu vou montar com vocês, Tá? Então, uni o meu forro. Vou pegar a minha manga e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui pela lateral e vou fazer essa parte aqui debaixo do acabamento, tá? Aqui, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E agora, eu vou passar uma costura, olha, aqui pela lateral, unindo tudo, tá? Como ficou dessa forma aqui, ó. Eu passei na overlock pra já dar o acabamento. Se você não quiser passar ou não tiver overlock, você passa o ponto reto e depois o ponto zigue-zague pra dar o acabamento aqui na renda, tá? Aí, depois que a gente unir aqui a lateral, vai ficar desta forma, a gente já vai vir aqui com a manga e vai encaixar a manga aqui. Essa manga é bem simples de colocar, né? Ela fica com essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ela dá continuidade aqui no decote, né? Que ela é uma manga mais caidinha. Aí, a blusa já vai estar finalizada quando a gente fazer isso, tá? Se você for colocar o bojo nele, então, você coloca agora, tá? Antes de fechar as lateral. É só você comprar o bojo, eu aconselho vocês comprarem aquele inteiro, tá? Pra colocar. E aí, vocês colocam aqui, já prega tudo e já fica tudo certinho, tá? Porque a gente cortou o forro duplo, ó. Tá vendo? Então, o forro vai aqui por dentro, Tá? Ó, cortamos o forro duplo. Neste caso, tem que ser o forro duplo, como o tecido é renda, pra ficar um acabamento bonito também pro lado de dentro, né? Não adianta nada ficar um acabamento bonito aqui e a hora que você vai vestir a roupa, vai o acabamento todo feio pra cá. Então, eu aconselho vocês a fazerem isso, tá? Então, é só pra máquina passar uma costura reta aqui, ó, do jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Unindo as laterais aqui, ó, tá? E depois a gente já coloca a manga aqui, que é só encaixar a manga, ó, vai estar tá desta forma. Aí eu coloco aqui a minha manga do lado do direito e encaixo ela aqui passando uma costura, tá vendo? Assim, ó. Aí eu vou passar uma costura e a blusa já vai estar finalizada. A parte de trás fica aberta porque é a parte do zíper, ok? Já ficou montadinha a blusa, tá vendo que ela tá aberta, olha, né? Agora a gente vai vir com a saia aqui, olha, lembra que eu tinha falado que tinha que unir o mesmo tamanho e franzir? Eu já franzi ela, e aí você vai franzir do tamanho que tem que ficar a sua cintura. No caso, a nossa blusa, ela já tá no tamanho da cintura, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou achar o meio da minha saia... Ela já tá franzida já no tamanho certo, tá? E vou achar aqui o meio da minha blusa. Vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido, e vou alfinetar aqui, olha, a blusa na saia toda a volta, tá vendo? Ó? E aí, se por acaso a, a saia ficar menor ou maior, você vai soltando e, e vai acertando o franzido da sua saia, tá vendo? Ó? Pra ficar tudo do mesmo tamanho. E aí, é só passar uma costura reta na máquina e colocar o zíper e o vestido, acreditem, já está finalizado, meninas. Olha que simples, mas ele é simples porque só esse, o que falar, né, esse tecido, não precisa nem fazer muita coisa pra esse vestido ficar bonito, né? Porque só esse tecido aqui já acabou, né? Mesma coisa, tá? Pode passar uma costura na overlock, se você não tiver overlock... Passa uma costura reta na máquina e o um ponto zigue-zague pra dar acabamento, tá? E a gente já coloca o zíper pra pra máquina agora e passar uma costura aqui unindo a saia na blusa, ok? Eu vou passar uma costura ali no overlock e eu já volto aqui com o nosso vestido praticamente finalizado. Então, tá aqui, pessoal. O vestido já está finalizado. Eu tentei simplificar ao máximo, tá? O que, que eu fiz aqui com ele, depois que eu uni a saia na blusa? Uni a saia na blusa, coloquei o zíper. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando colocar, como colocar o zíper. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu coloquei o zíper e vou deixar o link aqui embaixo. A parte que ficou aberta aqui do zíper, olha, eu só fechei ela, tá? Ó, eu passei uma costura reta na máquina... Aqui é o acabamento da overlock e ficou desse jeito as costas do vestido, tá vendo? A gente utilizou aqui a parte do barrado aqui na parte de cima e aqui na parte da barra. Se você quiser fazer o vestido longo, é só você aumentar o comprimento, tá? Do, da saia, não tem segredo nenhum, é muito simples de fazer esse vestido, bem facinho mesmo. E só, olha esse tecido, né? Olha isso, olha o brilho desse tecido. A introdução dele, que é com ele no corpo, eu vou ver se eu gravo à noite pra ver se vocês conseguem ver melhor o brilho dele. Porque de dia, ó, não dá pra mostrar tanto, tá vendo? Então, eu vou ver se eu gravo à noite, assim vocês conseguem enxergar melhor o brilho que tem... Este tule aqui, ele é maravilhoso. Tem outras cores lá no site do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. O molde desse vestido vai estar disponível no meu site do 36 ao 56. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.